Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com o vídeo da camisa masculina que eu prometi pra vocês e tá aqui. Estou aqui com o meu modelo pra vocês verem como que fica no corpo. Lembrando que tem molde disponível no site, tá? Esse tecido que eu usei é um tricoline que chegou pra mim lá da Rosa Tecidos e Aviamentos que veio na caixa dela, tá? Eu vou mostrar, então, pra vocês mais de perto agora a camisa... Então, eu vou mostrar agora mais de perto a camisa, estamos aqui com duas participações especiais, né? Uma vocês já conhecem bastante, que é a Valentina, vou mostrar a camisa mais de perto. Olha, então ela tem o bolso, tá? A golinha, ela é bem simples de fazer, todo mundo vai conseguir. Na parte das costas, ela tem a pala e tem uma prega. Olha, então, aqui ela tem a prega, que isso daqui ajuda bastante, né? Na hora da pessoa se movimentar e tem a pala nas costas, tá? Então, é isso, pessoal. Se vocês quiserem aprender a fazer essa camisa, é só ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, enfim, trouxe o projeto, então, que eu estava devendo pra vocês. Camisa masculina, né? O molde já está colocadinho aqui no meu tecido. No molde tá explicando quantas vezes você vai cortar... Tá certo? O que tem margem de costura e afins, então, bora lá que no molde tá tudo certinho e o molde tá disponível no blog, tá certo? Eu vou cortar aqui pra gente já começar a montar a nossa camisa masculina. Então, pessoal, agora que a gente já cortou todas as partes da camisa, a gente vai começar a montar, tá? Vamos pegar aqui a parte das costas da nossa camisa. E ela tem uma prega aqui nas costas, certo? Olha, eu passei o carbono aqui, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ver os dois risquinhos. Aí, você vai escolher como que você vai querer essa prega. Eu vou fazer assim, olha, eu vou fazer uma prega fêmea, tá? Então, eu vou passar uma costurinha aqui na máquina pra fechar ela. E aí, depois eu vou abrir assim, olha, e passar uma costurinha, tá? Depois que eu passei essa costurinha, eu vou vir aqui com a pala, né? Depois que eu fechei, olha, depois eu, eu venho com a minha pala. E aí, eu coloco aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido... E passo uma costura. Tá vendo que tá sobrando? Que é a parte da minha prega que tá aberta. Faz de conta que a preguinha já tá fechada. Vai ficar montadinha assim a parte das costas. Montei a parte das costas, vou vir aqui com o meu bolso, ó. Eu vou vincar isso, as bordinhas dele pra ficar mais fácil na hora de eu costurar isso daqui, tá? Então, você vinca aí as bordinhas no ferro pra gente... Poder costurar isso daqui na nossa parte da frente da blusa. O que que nós vamos fazer aqui na parte da frente da camisa? Ó, coloquei aqui, tá vendo que eu coloquei entretela? É opcional, eu aconselho a colocar, mas é opcional. Na parte do transpasse e na gola, é os únicos lugares que eu usei entretela. E já dobrei aqui, olha, duas vezes e vinquei com o ferro, tá? Faz isso com os dois lados da sua camisa, no seu lado esquerdo, lembre-se sempre que a camisa masculina, se você não for colocar o bolso dos dois lados, é sempre do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo, você vem aqui com o bolso e vai posicionar aqui o seu bolso na marcação do seu carbono. Você vai posicionar ele aqui e vai costurar aqui o seu bolso, tá? Deixando aberta aqui a parte de cima, tá, gente? Então, você costura aqui o seu bolso na sua camisa, tá? Depois que você fez isso, você vai voltar aqui com a sua parte das costas, né? Que ela já vai tá montadinha, olha. Eu tô explicando todo passo a passo, porque daí a gente vai pra máquina e já faz tudo, tá? A gente já fez, mas vocês vão seguindo a ordem que eu tô falando aqui, ó. Vai tá montadinha assim, né? Prega fechada, pala costurada, costas montada, certo? Vou vir aqui com as partes da frente da minha camisa, que não dá pra vocês verem tudo, né, gente? Ó, que camisa, ela é grande. Tá vendo? Tá aqui. Aí, eu vou vir com as partes da frente, ó. Tá aqui, vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar aqui uma costura pela lateral. Vou fechar aqui as laterais e já vou costurar aqui os ombros, tá? Já vou fechar aqui os ombros e as laterais, dos dois lados. Vou pegar as minhas mangas... Temos duas mangas, tá aqui, vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, vou passar uma costura pela lateral, fechando as laterais e já vou fazer a barra da minha manga também, tá, gente? Ó. Então, já pode fazer aí a barra da sua manga, tá certo? Só passar, então, uma costurinha aqui, fechando aqui, fazendo a barrinha da sua manga. Então, agora a gente vai para a máquina fazer todos os passos que eu acabei de falar aqui para vocês, tá? Então, agora, pessoal, a gente já vai começar a montar a gola, tá? A camisa já tá praticamente pronta. Nós vamos pegar aqui a parte superior da gola e vamos colocar, ó, eu coloquei entretela de um lado, tá? E vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, e vamos passar uma costura aqui, olha, fechando toda essa parte aqui superior, vai deixar aberto só essa parte inferior, tá? Depois que a gente costurou, vai ficar assim, né? Costuradinho, com um acabamento. Você vai vir aqui com a parte da sua gola de baixo. Aí você vai colocar lado direito do tecido virado pra cima. A sua gola, aqui que nós acabamos de fechar. E a outra parte aqui, olha, da gola inferior que eu coloquei a entretela, tá vendo? E aí você vai passar uma costura pela lateral e por essa parte inferior aqui, olha fechando a gola, que daí ela vai ficar desta forma aqui, pra gente encaixar ela ali na nossa camisa, tá certo? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Bom, gente, então, vocês viram aqui, olha, que eu montei a gola, tá vendo? E o que, que eu fiz? Eu passei no ferro aqui, olha, pra ficar mais fácil ali na hora de encaixar. Eu dobrei pra dentro aqui as margenzinhas, lembrando de deixar aqui do mesmo tamanho, tá, gente? Tem que ficar igualzinho aqui esse lado aqui, tá? Ó, esse lado aqui tem que ficar igual. Aí, você vai dobrar assim pra achar o meio aqui da sua, da sua gola. E você vai pegar aqui a sua camisa, vai fazer a mesma coisa, dobra aqui as costuras, acha o meio. Aí, gente, ó, como eu já dobrei, tá vendo? Eu já dobrei as barrinhas pra dentro, dos dois lados, fica bem mais fácil, gente. Faz isso, é meio chatinho ficar passando certinho, mas faz isso, porque na hora de encaixar aqui na camisa fica muito mais prático. Então, olha, eu venho aqui, olha, encaixo aqui, ó, o meio com o meio, e aí agora a gente vai alfinetar, tá? Tá? E aí, eu venho aqui e já encaixo as pontas aqui também, olha, primeiro, tá vendo? E aí, a gente vai fazendo a gola encaixar certinho, ó. Agora, você só vai vir aqui, você vai passar uma costurinha e a gola já vai estar encaixada na sua camisa, gente. Olha isso, olha a praticidade do trem. Por isso que eu falo, dá trabalhinho, dá trabalhinho, mas fica bonito, tá vendo? Olha. Aí, do outro lado ela fica assim, aí você escolhe aí o lado que você vai passar a costura, tá? Pra fazer o acabamento aqui da sua gola, tá? Tá? Só passar uma costura reta na máquina e, gente, pronto, Agora está encaixada. Aí, a gente já vai fazer o quê, meu povo? Vamos fazer a barra, tá? E aí, você vai colocar os botões, tá? Gente, eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando como colocar botão, então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer a barrinha aqui e vou colocar os botões na minha camisa e aí eu volto com a camisa finalizada, ok? então tá aqui o resultado final. Eu coloquei os botões, olha, eu preguei na mão e fiz a casinha de botão, tá? É, eu não tinha entretela preta, olha como é importante a gente usar entretela na cor do tecido. Quando eu faço as casinhas do botão, tá vendo como que fica branquinho? Mas infelizmente eu não tinha entretela preta, no corpo não dá pra ver, tá? E aí aqui, olha, a distância do botão, você faz o seguinte, o primeiro botão você vai colocar aqui, né? No, na, no colarinho. E aí, os outros, eu dou uma distância de 9 centímetros, tá? Então, aí, fica a seu critério. Dá uma olhadinha pra ver como que você prefere, como com o marido, aí, o pai, namorado, enfim, quem, como eles preferem. E lembrando que botão, você vai... Ó, o botão fica sempre do lado direito na camisa masculina, tá? E as casinhas do lado esquerdo. Casinha é sempre junto com o bolso. Lembre sempre disso, tá? Tá? É isso, então, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O molde da camisa vai estar disponível no site, em alguns tamanhos lá pra vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail.